Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova. Top, hein, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, estamos aqui em um sítio. Cara, se liga só. Mostra aí, Thaís. Ó. Uma casa aqui. Uma casa. Celeiro. Aqui, celeiro, aqui atrás da bananeira E ali o, outro, outro celeiro, né Thaís Eu o acho que deve ser um Oeste, barracão não, sei lá. Pessoal, e aqui tem uma história muito triste E muito assustadora Aqui nesse sítio, pessoal Foi nos passados que morava uma família Morava o homem e a mulher dele E eles tinham 15 filhos cara. Eles moravam todos aqui nessa casa 17 pessoas, né Thaís? Uhum e disse que um desses filhos ele, ele cara ele dava muito trabalho para os pais dele disse que ele era tentado ele, ele a, fazia arte o tempo inteiro e o pai dele não aguentava e ele pegava e prendia o filho dele no celeiro agora eu não sei se é aqui no barracão aonde é né Thaís? Uhum. Diz que prendia no celeiro eu, eu não sei se os dois é celeiro. Eu sei que isso aqui parece um celeiro, né? Sim. A gente não entrou ali ainda. Vamos entrar junto com vocês. E numa dessas vezes que o pai prendeu o filho dentro do celeiro, na hora que ele foi buscar o filho de tarde, no final do dia, que ele acabou o serviço, que foi buscar o filho dele, que o filho dele estava pendurado pela corda. O filho dele se enforcou no local. Cara, que dó então isso. Triste, né, Tiago? Que dó. Imagina. Deus me livre. Diz que o pai ficou revoltado com ele mesmo, né, Thaís? Uhum. Diz que ele, o pai começava a se bater, é, diz que foi a coisa mais feia. O pai não ficou muito bem depois, né, Tiago? Não, ele ficou ficou meio, com... o pai ficou meio perturbado também, Estúrbio. ele diz que, no, no, no, acho que a pressão na cabeça dele de ver o filho daquele jeito, ele se sentiu ocupado, que numa parte foi, né, de uhum. deixar o filho preso. Ele disse que ele se batia, se arranhava, ele disse que queria morrer também. Acabaram se mudando todos daqui do local. O local ficou abandonado. A casa, pelo que falou pra gente, é lacrada, né, Thaís? Sim. A gente vai ver se a gente consegue entrar dentro dela e vamos ver o local aqui. E a gente vai estar voltando à noite pra fazer a investigação sobrenatural aqui nessa fazenda, no celeiro assombrado. Eita, isso. E, Thaís? que você achou desse local, cara. Sinistro, né, Thiago? Vamos entrar aí pra dentro pra conhecer o loca... lugar melhor. Vamos entrar lá? Vamos. Pessoal, eu peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Também verifica se o sininho das notificações estão ativos pra você estar recebendo todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E fica ligado também lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vai voltar aqui de madrugada pra fazer a investigação sobrenatural. A gente vai voltar aqui às três horas da manhã pra ver como que é o local, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Bora lá? Vamos lá. Então bora, pra mais exploração. Thaís, ê, vamos dar uma olhada ver se essa casa tá aberta? Vamos, Bora Thiago. lá. Vai ser é uma casa bem grande. casa é bem grande. Por baixo de quem entra, ó. Ah. ó Pulei, aí, por mim. Não dá pra Tá trancado. Tá trancado? Trancado. Vamos ver se tem alguma outra porta aqui. Ai. Aqui tá bem limpo, né, amor? Tá bem limpo. Calma as plantas. Provavelmente quem arrendou o local aqui, eles guardam alguma coisa nessa aí. trancada, trancada, é. realmente falaram para nós que a casa ia estar tá fechada, tá a gente, tem mais a gente de... ficou sabendo da história, conversamos com os vizinhos aqui, é, o vizinho falou que poderia gravar né? ali, que a casa estaria trancada, mas aonde tudo aconteceu, Quando falou que era aberto, é. ainda falam, falou assim, falam que o celeiro é ainda ela falou assim: Mas como que vocês têm coragem? A gente explicou, né, Thiago, o nosso trabalho. É. A vocês é corajoso, hein? Hum. Vocês vai ter coragem de ir lá? Eu falei: Não só ir lá agora, como eu quero voltar aqui de madrugada. Ela falou: Vocês é louco. Ah, tem uns sítios agora, tudo ali, né? Sim. Que é o quê? Cara, olha isso aqui, tudo. Sim, isso, né, Thiago? Olha é. E foi aqui, gente, que tudo aconteceu. Ah, um barracão, tá? é um barracão. Galera, eu falo falar para vocês aí. Os pernilongos tá? Tá atacando. ...de moinhão, olha. Descensa. Licença. Olha, é uma balança. Calça sinistra, isso? Sinistro, né? E é grande esse barracão, cara. É. É Daqui grande. lá no fundo dá quantos metros, hein? Então, que lindo. É? Será que era tipo um. É, apanhar a cavalo, alguma coisa assim? Então, eu não sei. Pessoal, quem souber pois. pra é que, que grande era esse barracão. É. Ó, bastante coisa. balada, uh -uh. coisa. O que é isso? Parece que caiu na sua frente a é pedra? Parece carinho, não parece? Parece. Credo. Ali Olha o porta. menino. A porta é sinistra daí. Uhum. que foi aqui, talvez ele tava pendurado assim, né? Então, mas parece que era lá, Thiago. Falar do celeiro. Não sei se isso aqui não. É ah, lá no fundo não tem, tem nada. Aqui tá vamos, tudo cheio vamos de Vamos lá embaixo? Vamos. Pessoal, Porque... a gente vai descer lá na, na outra parte ali, que ali tem mais cara de celeiro, né? É. Não sei se isso aqui também era é um celeiro então, ou era um barracão. A gente tem que vir de noite investigar se Sim, a era aqui vem, ou se era lá. A, gente, a gente acha que é naquele ali. É, a gente vai vir investigar, pessoal. E vamos ver se realmente o local é assombrado, que nem falaram, né, Thaís? Sim. A casa olhando para ela é assustadora pra é. fora. E tá todo abandonado essa parte do sítio aqui, né? Todo abandonado. Ó, pode ver que o mapa aqui tá até.. Tá. Tem uns, uns negócios ali. Só que tem entra por aqui? Ou naquela porta que a gente viu ali dentro? Eu acho que ele é pela frente, né? para o É. Imagina, Thiago, uma família com 15 filhos. Eles moravam em 17 aqui nessa casa, Sim, pessoal. Imagina como que faz Tudo tudo esse filho. Um pé de banana. Vários pés de banana, né? Olha é a laneira aqui, galera. Tá Muita lana. Por aqui que entra. Que Será? Não. Ah, tem a porta ali e tem outra lá. Licença? Nossa, que susto, velho. Licença. É sens... Ui! Oi, aqui. O que é isso? Não faço ideia. Olha. É escuro. Aqui é sim, é Se deu eu acho que é aqui mesmo, Thiago. Será que tá do lado assim? Sei aí. lá. O que, que é aí? Eu, meu Deus eu, né? Ah, aqui era é um banheiro, cara. Ah, ele tinha até banheiro para ficar aqui, Nossa, Thiago. Nossa, então era aqui mesmo que, que eu... ele ficava. É, porque o pai trancava ele, ficava o dia inteiro. O pai ah. que deve ter construído isso, ó. Ali naquele canto deveria ter uma patente. Nossa Sinistro, né? hein, Thiago? Licença. Estrada de cama. Será que tinha cama aqui? Não sei. Que estranho. Ó, tem umas tomadas. Vou Ah, foi falar para nós que ele só ficava durante o dia aqui. Vai estar estranho isso aqui. Um banheiro, um estrado de cama. Será que ele dormia aqui? Então. O que, que é? Mostra aí? Aquela porta. Ah, Nossa, é Tiago, Que sinistro, cara. Tá me dando mais medo ainda. Olha isso aqui. aqui. Vai lá. Que lindo. Olha lá. Cheirou muito. Parece que ali em cima tem alguma coisa, porque aqui tem um forro e lá de fora eu tinha visto um.. um uma janela. Será que tem esse cara pra subir lá em cima? Não sei. Tudo arrepiado aqui dentro, cara. Olha. Tanta porta. Ui, o morcego passou rasgando aqui perto de mim. Ui, cuidado. Não vem é para cima não. Só salão meio assim, ó. Oh. Ó. Tem uns vidros ali, amor. Na Ali, ó. Tá vendo? Nossa, tem que... O que, que será que é? Estranho, parece que tem coisa preta ali dentro. O que é isso? Não sei. Olha uma lata ali também. Ai, Thiago, você deve estar tá estranho, cara. E tá Didi, tá mó escuro aqui dentro, ó. Você viu? O morcego sendo rasgando, Nossa, tá passando aí, rasgando perto. Tá rasgando. E aqui? Ixi, tem cheio de morcego aí dentro. Vou nem entrar. Nossa, tem condições, gente. Vou entrar só com a câmera assim, ó. Ó. Tem muito morcego. Agora parou. Olha lá, tá vendo? Nossa senhora. Ele veio de frente comigo, velho. Sério? Aham. Uhum. Vamos, vamos sair daqui. Bora, eu, eu sair acho que é aqui. isso aqui, cara. Eu acho que é isso aqui. Tá muito mato, não é verdade pra você não. Vamos olhar não, ali não. de frente que eu vi uma janela lá em cima. Na hora que nós passamos de cá. Eu acho que esse aqui é o celeiro né, então. Eu também acho que é aqui. Aquele banheiro ali agora, fi. Olha ah, lá, ó. Falei que eu tinha visto esse negócio lá em cima, amor. Tá vendo? Tem uma porta lá em cima. Hein? Uma porta, uma janela, não sei o que é aqui, ó. Mas não tem acesso lá em cima, né? É, parece que não. Estranho, O que, que você achou do local? Nossa, eu achei muito sinistro. Ali dentro eu fiquei tudo arrepiado, Eita. cara. Deu um arrepio. E aí, vai querer voltar à noite? Claro, vamos ver, vamos investigar. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. O local aqui, cara, vocês tinham que estar aqui pra vocês sentirem como que é o clima ali. É pesado pra caramba, né, Thaís? Sim. Fiquei tudo arrepiado. Não sei se foi aqui nesse celeiro que tudo aconteceu, mas é muito estranho por ter um estrado de cama ali, um banheiro no celeiro, cara, é, é sinistro. Uhum. O local ali o clima é muito pesado, muito assustador. E a gente vai estar voltando aqui às 3 horas da manhã e vamos investigar, né Thaís, ver Sim, se realmente o claro. um local é assombrado. Comenta que... aí se vocês querem que a gente volte à noite, pessoal. É isso aí, deixa muito comentário, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal pra quem não foi inscrito, ajuda a compartilhar, pede pros amigos se inscrever pra gente crescer cada vez mais esse canal, pra gente chegar a bater a 100 mil logo nesse canal aqui, né, tá Isso aí? mesmo, é nossa meta, né? A nossa meta é bater 100 mil o mais rápido possível aqui nesse canal e eu conto com a ajuda, com a sua ajuda pra gente fazer essa conquista de bater os 100 mil. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!